Oi gente, tudo bem? Hoje chegou uma encomenda da Shopping, que é para ser um microfone. Eu vou abrir e vou testar para vocês, para ver se ele é bom. já abrir, rápido. Então, está? o preço que eu paguei vai estar na tela. aqui ele Agora, se ele é bom, não faço nada ideia. Eu não sei se é eu tenho que pagar esse fã stream, mas boto o preço dele na frente. Não sei se ele já tá carregado. Eu vou botar carregar E carregar eu volto Então gente, só é o do celular ó. Aqui tá ele tu tem que pressionar ó. Aí vai acender a luzinha Então agora eu vou testar com o microfone Vou conectar no celular e já volto Então agora eu tô testando o microfone para ver o som, para ver como é que ele funciona e aí vocês vão ver a diferença gravando com o som do telefone e gravando com o som com o microfone. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. E até o próximo vídeo. Tchau!